Glórias a Deus! Mais uma vez, cumprimento os ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que tem a Bíblia, a Bíblia Sagrada, abra conosco no livro de João. João, capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim, Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus! Vamos meditar nessa linda palavra nesta manhã, em nome de Jesus? Tem alguns teólogos estudantes da palavra, que gostam de chamar o primeiro capítulo de João de a Gênesis do Novo Testamento. E eu gosto desse desse termo porque realmente, aqui João está falando de um, de um novo recomeço, de uma nova aliança, de um Deus que se revelou para os homens, pela sua graça, ao qual estava oculta, entre sombras no Antigo Testamento. E Deus, agora, pela palavra, o verbo, como está escrito aqui, se fez carne e habitou entre nós. O que, que João estava querendo dizer? Que o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e que fez a terra, que no passado, pelo poder da sua voz, pelo poder da sua autoridade divina e soberana, ele fez todas as coisas porque ele é o Criador do universo, Ele é o Criador de tudo que existe no mundo e que nele há. E esse verbo que era ouvido pelos homens de Deus no passado, foi ouvido por Noé, foi ouvido por Enoque, foi ouvido por Adão, Eva, e por muitos homens de Deus no passado, Davi, Abraão, Isaac, Jacó, todos esses homens de Deus que ouviram esse Senhor Todo-Poderoso falar com eles. Ou seja, era o verbo, era a palavra, que só ouvia somente -se o som desta palavra. Mas agora João estava dizendo que esta palavra, o verbo, essa palavra de autoridade, ela se fez carne, aleluia. Ela se materializou no nosso mundo, ela se fez carne e habitou entre nós, andou no nosso meio. João está dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, aleluia. Ele dá um relato, ele está dizendo, nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, como a glória do único Filho de Deus, cheio de graça e de verdade, porque a verdade... Maravilhosa, irmãos, que muitas das vezes nós não meditamos na palavra de Deus, a palavra que é a instrução para nossa alma, para a nossa vida, é que o único filho de Deus é Jesus. Nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança dEle, mas nós fomos feitos pelo verbo, nós fomos feitos pela palavra. Aleluia! Porque a Bíblia vai dizer que tudo foi feito por Ele e dEle, são todas as coisas, porque nós temos o, o hábito de dizer que todos nós somos filhos de Deus, mas infelizmente é uma falácia, aleluia, o filho unigênito, o único que Deus tem é Jesus. Mas aí você deve estar pensando, mas e agora, nós não somos filhos de Deus? É, mas tem uma promessa muito grande para nós, que somos criaturas do Senhor. Ele diz assim, mas a todos quanto o receberam, receberam quem? Receberam Jesus. A todos quanto receberam o verbo que se fez carne, cheio de graça, de glória e de verdade. A todos quanto o receberam, João está dizendo, Deus lhes deu o poder, aleluia. Deus lhe deu, aleluia, a grande graça de serem feitos filhos de Deus, aleluia aos que creram no seu nome, e ele ainda diz, os quais que não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, ou seja, não veio do homem, não foi produzido pelo homem, mas veio da vontade de Deus, porque eram nascidos de Deus, aleluia, e João estava dizendo, que ele era a lâmpada, veio um homem chamado João, agora ele está falando de João Batista, o evangelista João falando de João Batista, falando que João, que era lâmpada, aquele que prepararia o caminho daquele que viria. E quem é que viria o verbo? Jesus, o unigênito de Deus. Aleluia. E agora esse unigênito de Deus nos daria o poder, a graça, aleluia, e merecida de Deus de termos chamados filhos de Deus. Temos intimidade, com o Todo-Poderoso, de uma forma que nós nunca teríamos, mas só podemos ter através, através de Cristo. Porque a Bíblia vai dizer que por Ele nós somos feitos filhos de Deus, por Ele nós somos perdoados de todos os nossos pecados, e todas as nossas transgressões, através de Cristo, porque Jesus disse, é, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, através de Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de vontade, de verdade, aleluia, cheio de glória, através deles nós temos o poder de ser chamado Filho de Deus, temos o poder de sermos íntimos de Deus. E quando Ele se entregou na cruz do Calvário, aquela separação que tinha entre o homem e Deus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e agora nós podemos entrar, aleluia na presença do Pai, nós podemos entrar na presença do nosso Deus Todo-Poderoso e chamá-lo de Abba Pai, aleluia, chamá-lo de meu Papaizinho, de termos intimidade com o nosso Deus e clamar a Ele, aleluia, e a Bíblia vai dizer que em Cristo Jesus, nova são todas as coisas e teremos o poder, o grande poder, a grande graça, de ser chamado Filho de Deus. Se você crê nessa palavra, meu querido, que a barreira de separação entre o homem e o Deus se rompeu através de Cristo, então vamos orar, porque agora nós temos intimidade com o Pai, o nosso Pai Todo-Poderoso. Senhor Deus querido, Deus de misericórdia, graças te damos, ó oh Pai, por esta manhã maravilhosa que podemos estar aqui nesta rádio, louvando e engrandecendo o teu santo nome, eu peço a Ti que abençoe a cada um que ligou para cá, que pediu uma oração, que pediu um louvor. Abençoe também aqueles que ainda não puderam ter essa oportunidade de ligar para cá e participar. Abençoe a todos, ó oh Pai, que estão ali ligados, Senhor Deus, contigo agora nesse momento em oração. Ó oh Deus querido, alcança o Teu povo, alcança através do Teu Espírito Santo, jogando por terra todo o mal. Traga paz, alegria, saúde aos corações, às famílias para a Tua honra e para a Tua glória, para tudo que eu Te peço, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.